Gente, boa noite para vocês, sejam bem-vindos, bem-vindas. Estamos aqui iniciando mais uma live. A gente tem feito live todos os dias, dando a nossa contribuição aí, trazendo mensagem de otimismo, trazendo orientações para as pessoas é, elevarem a sua imunidade, né? E eu falei com Adalberto Barreto essa semana também, que nós começamos a receber também. É mensagens de pessoas no estado de angústia muito grande, né? Eu gravei inclusive, eu gravei inclusive um, um, um vídeo que vai sair na próxima segunda-feira de uma pessoa que estava ameaçando inclusive tirar a sua própria vida. Então a ideia dessa, desse, desses encontros aqui é trazer esperança para vocês, dizer para vocês que nós estamos de mãos dadas com vocês, né? É, buscando contribuir a levar essa Levar essa vibração, deixa eu diminuir aqui, levar essa vibração para que vocês possam se fortalecer nesse momento. E aí, o doutor Alberto Barreto é o criador da terapia comunitária integrativa, uma metodologia extraordinária, né? é, que ganhou o mundo aí, ele pode dizer quantos países já está, né? acho que todo, quase todos os continentes. É um trabalho reconhecido internacionalmente, internacionalmente né? Né? e eu convidei ele aqui para que a gente é que possa conversar e possa, trazer sua, possa trazer sua experiência. E Nós vamos depois nós vamos fazer, fazer um fazer outro momento, um outro vamos ser escolhidas sem pessoas, para a gente fazer uma, uma roda, roda, roda né? de né? terapia e comunitária, comunitária integrativa, integrativa para exatamente dar as, para exatamente as mãos para as pessoas que estão nessas situações de risco, que estão aí no momento difícil, e nós estamos aqui dando o nosso melhor, contribuindo com esse momento, tá? Alberto, uma boa noite para você, um prazer revê-lo. Pra me, é que... me diga aí como é que o Ceará é um estado que está sofrendo muito né? Com, com, com esse momento, é um dos estados que estão em é, uma situação tá mais grave, não é, me parece. E como é que você está é tá vendo essa crise, né? Qual é... Que mensagem você tem aí para nos, trazer? Aí nos quais trazer? Quais são os aprendizados, são os aprendizados que esse E esse está momento que está trazendo? Será que nós vamos, que nós vamos despertar, despertar para uma nova ordem, ordem mundial? Será que nós vamos despertar para, para, para, para sermos seres humanos ser mais, mais seres solidários, mais, mais, mais cooperativos, cuidar mais da natureza? Ou será que a gente vai precisar de outras pandemias para nos despertar? Será que essa vai ser suficiente para que a gente, a humanidade, come um novo rumo que não Eu acredito que sim. Eu acho que não é só a humanidade toda que está vivendo esse confinamento. Né? E esse confinamento social é um tempo de encontro consigo, onde cada um, a gente vivia numa sociedade onde nós não tínhamos tempo para nada. Tinha sempre muita coisa, o tempo não tem tempo, não tem tempo. Agora sim, nós temos tempo, que é o tempo do encontro consigo mesmo, de ficar na minha casa, de ficar comigo mesmo. E esse reencontro consigo que é o momento mais íntimo da gente, a gente não está habituado a estar consigo, porque a gente está sempre com os outros, fazendo coisa para os outros, pensando nos outros, resolvendo o problema dos outros. E aí é uma fonte de ansiedade, porque primeiro você vai descobrindo o quanto é importante as pessoas importantes que você ama que não tem muito tempo, que são os avós, as pessoas idosas, você já fica preocupado com elas, querendo cuidar, será que elas vai morrer, será que é aquilo, aquilo outro. Então, tudo isso gera essa fonte de ansiedade, né? E quando a gente está com a gente mesmo, é a hora do balanço. Será que é essa a vida que eu quero? A idade que eu tenho? Nós temos feito rodas de terapia comunitária online, esse é um dos temas frequentes, é morrer antes do tempo. Ou seja, será que eu vou morrer e nem, nem realizei meus sonhos, nem curti o que eu precisava curtir, nem estive tanto? Então, é, é um momento de, de, de muitas questões que geram ansiedade, inquietação, não é? Porque é, você vai começando a fazer suas descobertas, às vezes você vai vendo que o que você está fazendo o que tem feito da vida até agora não preencheu, você não realizou seus projetos, você ainda não está completamente realizado, será que vai ter ou preocupado com a pessoa, com o pai, com a mãe, e se ele morrer, e, se, e, e alguns que são hospitalizados, você vê só o dia que sai, e se morrer, como alguns nas rodas já falaram, morreu no hospital do, do coronavírus, o, o, o caixão é... Em, é fechado, ele você não vê mais, não tem nem tempo de fazer o luto. Então, nós estamos vivendo um momento de uma verdadeira revolução interior de si próprio. Mas também esses momentos vão trazer descobertas né de do valor da amizade, dos abraços que eu não dei, né da solidariedade. A gente vê na televisão aquelas filas de pessoas que estão atrás de 600 reais para se alimentar, mesmo correndo o risco de pegar a doença, ficam 14, 15 horas na fila, aí de repente a gente vê aparecendo pessoas que vão chegando, levando um café, levando um sanduíche, de uma pessoa do mesmo nível, não é um rico, chegou num carro, outro chega a pé, trazendo a sacola. No... Então a gente vai descobrindo também a solidariedade, que a gente está vivendo no mundo, mundo muito egoísta, em, ou, ou, onde cada um vale pelo que tem, e não pelo que ele é como pessoa. Então, nesse sentido, é fonte de, de, de preocupação para muito... E aí a gente vai descobrindo que a gente precisa dos outros, e que os outros precisam da, da gente. Na minha prática como psicoterapeuta, as grandes mudanças, eu digo, a cura acontece quando a gente descobre a dor do outro, que o outro precisa de mim. Quando a gente olha só para o seu umbigo, só vê a sua dor, só fala de si a gente não, não avança na vida. Quando a gente começa a descobrir que tem pessoas sofrendo, precisando da gente, eu também preciso deles, e, e há alguma coisa que acontece dentro da gente. Né? Então, esse é um dos momentos que a gente está vivendo atualmente, que de uma certa forma é, é, me faz me aproximar da minha família, dessa família que eu tinha me afastado por conta do trabalho. né E aí vamos reaprender a conviver que nós nascemos precários, né? a gente vê sempre a precariedade como uma coisa negativa, precário é uma coisa que falta, mas nós nascemos precário e existe uma precariedade sadia, que é aquela precariedade que me abre ao outro, a criança quando nasce, ela nasce precária, ela precisa do seio da mãe, ela precisa do pai, ela precisa da família, ela precisa de alguém para viver. Então, essa é uma precariedade sadia, porque nos abre aos outros, cria os vínculos com as pessoas. Não é? E à medida que a gente vai crescendo, muitas vezes, a vida que a gente leva, a gente passa a ter uma, uma, uma, uma viver uma precariedade negativa, doentia, que é quando a gente vira objeto, a gente é valorizado pelo que produz, pelo que faz pelos outros, eu sou amado pelo que eu faço e não pelo que eu sou. Então, nesse momento... É um verdadeiro, como antigamente faziam os retiros, né? Você se retirava do mundo como opção e durante alguns dias você ia dar uma olhada, fazer um exame de consciência. Eu acho que lá nós fomos obrigados a fazer. Parece que o, a, o planeta Terra, a mãe Terra, é, é, decidiu dar um basta, dizer, parem, vão para casa para pensar o que é que vocês estão fazendo com o mundo, com o universo, né? Outro dia eu estava vendo é, lá em, na, na cidade onde começou na, na, na China eles tiraram uma foto antes e depois antes ninguém nem via a Terra era to, tudo roxo do, da, da, da poluição e agora a gente já está vendo o céu limpo com tudo claro né quer dizer eu tenho a impressão que a nossa Terra ela tem uma inteligência também esse vírus ele é inteligente sim né e ele é tão inteligente quanto ao homem, se não for um pouco mais. Porque vocês olham esse vírus, vai analisar, você descobriu quem ele é, achou o remédio para ele, daqui uma semana, um mês, você pega aquele mesmo vírus, ele já não é aquele, já é outro, com outras características. Então, eu acho que esse é um momento da gente repensar a vida familiar, de repensar a minha própria vida, a minha filosofia de vida. O que é que eu vivo? Qual é a função? Viver é o quê? É trabalhar? é, é, é Ganhar dinheiro? Ou nem isso conseguir? Não é? e foi uma parada na produção, porque a poluição tá grande, as nossas florestas sendo devastadas, quer dizer, esse modelo neoliberal de, de, de, de que o lucro a todo custo, que temos que ganhar dinheiro, temos que destruir floresta para plantar soja para vender, porque o mundo todo tá querendo comprar... De repente, esse vírus tum, é um água fria na fervura e obriga a gente a pensar, será que vale a pena essa vida que nós estamos levando? Então, por isso que ela gera muita ansiedade. porque Mas às vezes a gente vê a ansiedade como uma coisa negativa. Eu acho que a ansiedade é uma coisa positiva, porque sem ansiedade você não faz nada. Também não pode ser ansiedade demais, porque aí você adoece, você fica bloqueado em casa sem sair. Mas a ansiedade, essa inquietação que eu olho, eu não estou satisfeito com o mundo que eu estou vivendo. Eu não estou satisfeito com meus relacionamentos afetivos. Eu não estou satisfeito com a minha vida familiar que eu estou levando, nas minhas condições de trabalho, na minha vocação, que eu não estou num lugar que não é o meu. né? Então, isso, essa inquietação é que faz com que eu avance, que eu tome decisões, que eu vá para frente, que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo. né? Agora não pode ser a ansiedade exagerada, porque aí você fica bloqueado com uma das suas fantasias por realidade, se assombrando com tudo, né? E mas tem esse lado muito positivo, né? Nós estamos criando, é, repensando, redimensionando a vida. Maravilha, Adalberto. Realmente é um. Realmente um, um, é um nós fomos convidados, convidados, convidados é, para um retiro forçado, forçado né? né? Como Eu você disse. Reconhecidamente é uma inteligência na natureza, nosso planeta é inteligente e naturalmente que nós seres humanos possivelmente somos os maiores, possivelmente não, com certeza somos os maiores predadores do planeta. Então você está falando aí dessa questão do plantio de soja, do plantio desses alimentos cheios de transgênicos e nós estamos destruindo a floresta para isso, nós estamos destruindo essa inteligência da floresta. né? E o interessante, Tadalberto, é quando você está ali dentro da floresta, quando vem um predador, quando vem um inseto que ataca uma árvore, ela, ela comunica imediatamente para as outras árvores e comunica, inclusive, para o predador daquele inseto, a uma inteligência que defende a floresta. Quando você planta a monocultura, aquelas árvores perdem, perdem essa inteligência e elas são incapazes de comunicar uma outra questão em perigo. Então, uhum. e aí o que, é que acontece? Você vem e bota veneno na... Você bota veneno, veneno, veneno que nós vamos comer, esse alimento, que vai envenenar a vai envenenar o leito dos rios. Então, isso é uma coisa muito simples a gente ver, que são tecnologias suicidas, né? É, e que isso nós vamos depredando o planeta, nós vamos adoecendo as pessoas, essa quantidade de pessoas doentes hoje que a gente tem, com doenças crônicas, autoimunes, né? Então, esse vírus está nos convidando para olhar é, e a imunidade baixa das pessoas, é né? muita gente correndo porque estão com imunidade baixa, né? E, qual, qual é a preocupação que, nós, que você vê dos nossos governantes a nível mundial, né? É pensar em vacina, é pensar no remédio, ninguém está dizendo às pessoas, olha, vão tomar sol, vão, vão, vão vão tomar suco de limão com cenoura todo dia vão, vão se aproximar da natureza seja, vão se cuidar fazer atividade física então essa é a, essa é a perspectiva que eu, que eu acho fantástica desse momento e as pessoas que estão nos acompanhando né estão tendo essa possibilidade né de olhar nessa perspectiva do crescimento né do Alberto você nós estamos tendo de fato uma oportunidade, fato, uma oportunidade, uma oportunidade extraordinária é de nos né, nos reencontrarmos com essa natureza interior né? é, do compartilhar, de cooperar, né? que a natureza humana é isso que a gente, é isso que nos né? o afeto, a é possibilidade. possibilidade né? E aí eu gostaria que você comentasse sobre, sobre isso também. Você acha que... É, eu tenho visto algumas cenas muito interessantes de pessoas simples se solidarizando. Eu me impressiono com o brilho no olhar dessas pessoas. É, que estão fazendo é o bem. Fazendo né? Então, a gente está precisando bem, né? exatamente resgatar essa cultura de fazer o bem, de resgatar esse, essa, essa lógica cooperativa, que é a lógica que a natureza nos ensina, natureza nos ensina, ensina nos desde os primórdios. Desde né? os primórdios né? uhum. é, a grande questão é que a vida virou um comércio, né, um, ne um grande negócio. A gente vê é, é, os templos religiosos, onde as pessoas de domingo ir lá, para um momento de, de concentração, estão sendo substituídos pelos os grandes shopping center É lá onde se vai, onde o, o Deus não é mais o mundo espiritual, mas é o dinheiro. Então, a gente vai se vincular com isso. Né? Então, para muitos governantes, o que está doendo é que eles estão perdendo dinheiro. Mas do que adianta ter dinheiro se a vida não tem valor? se não, não tem condição de viver. Eu acho que a própria experiência, como a gente teve lá na Inglaterra com o primeiro-ministro, que no começo foi contra, ele adoeceu, ele quase morreu, ele conheceu, aqui eu me lembro no, no, no Canindé, quando eu fazia entrevista com os rumeiros, que eles contavam as histórias dele, ele dizia, doutor, quando a gente vê a morte um palmo diante das ventas, aí a gente muda a vida da gente. Aí eles iam contar, que eles iam morrer, se valer de São Francisco, né? e nessa hora a gente se vale de tudo. Então, eu acho que tem que repensar, é, é, é o tempo da gente descobrir novos valores, né? que não é o dinheiro que traz a felicidade, não é o ter muito, e o pior é que quanto mais tem, mais querem, não tem limite no querer, enquanto uns tem demais, outros não tem quase nada, né? E a gente precisa um dos outros, você vai descobrindo que é importante a troca de afetos, o abraço, né? o acolher, o alimento, não é só o alimento, o arroz, carne e feijão. O alimento é um abraço, é uma palavra amiga, é, é, é ver o outro e reconhecê-lo. Acho que nós estamos nessa descoberta de, de, de valores e de libertação também de preconceitos que a gente carrega, preconceito de raça, de cor de tantas coisas, essas guerras que estão acontecendo no mundo todo, sobretudo lá na, na Ásia, que faz essa migração de grandes populações chegarem na Europa, elas estão chegando lá, não é porque querem, é porque tá tão tá em guerra. Por quê? Porque o Ocidente tem interesse no, no petróleo, então estão querendo ter o controle do poder. E esse viruzinho invisível vem exatamente, botar areia nessa sopa dos grandes, né? Que eu acho que se vai aprender, Santo Agostinho dizia, as grandes mudanças na vida de um homem ou é fruto de um grande amor ou de uma grande dor. Geralmente é na dor que a gente cresce, que a gente muda. Por isso que é muito bom, eu vejo muita gente que fala, sofrer com os que sofrem, ai meu Deus, eu acho que o sofrimento, ele faz parte da vida. E tem, e tem pessoas que precisam sofrer para crescer. Se eu impeço alguém de crescer, super protegendo, eu estou impedindo, eu estou simplesmente adiando aquela imaturidade. Eu acho que o sofrimento, ninguém tem que ir atrás de sofrimento, que já basta os que já chegam. Mas eles são oportunidades para a gente rever. Né? Eu gosto muito desse lema que diz: tudo que acontece de ruim é para melhorar a vida da gente. E é verdade aceitar o imprevisível, é, é, eu sempre digo, toda certeza é uma prisão, as pessoas que têm certezas demais estão prisioneiras, elas não usam o terceiro cérebro, elas não pensam, quando a gente vê o que está acontecendo com pessoas morrendo no mundo todo e ainda aparece fake news de pessoas dizendo que, que, é, que é mentira, que não é isso, não é aquilo, ou que isso é cor do satanás, ou que isso é daquilo, daquilo outro, pelo amor de Deus, a gente olha e diz, meu Deus, essa criatura está vivendo em que universo? Então a gente descobre que a gente não está, nós estamos na Terra, mas tem terráqueos aqui, nós temos marcianos, nós temos todo tipo de gente que parece que está pensando em outro planeta, não é esse planeta. Portanto, é o um momento também da gente se libertar dessas ideologias que impedem a gente de avançar. Eu tinha um professor que ele dizia, a pior de todas as ideologias é aquela que diz, você não precisa pensar, porque já foi pensado por quem sabe. Então, a gente tem que questionar, a gente tem que ser como São Tomé muitas vezes, eu quero botar o dedo na chaga para poder ver. Né? E a gente tem essa consciência de que tudo passa, tudo passa, alegria, tristeza, nada é definitivo, tudo passa. Que nós devemos fazer dos nossos encontros com nossos pais, agora com nossas famílias, com nossos amigos, como se fosse a última vez que a gente fosse ver. Porque ninguém nunca sabe o amanhã, essa incerteza do amanhã. Então, eu espero que a gente saia mais afetuoso. né? É o momento também de reconciliar, de reconciliação com nossos pais, com os idosos, com os filhos, né? de, de reatar os laços de amizade, de gente que a gente nunca mais visitou. Agora a gente está começando a, a telefonar, a saber como é que está. Né? esse esse e também tempo de pedir perdão, de desculpa. Eu agora eu tô descobrindo que eu tava perdendo muito tempo nesse trabalho que me dá dinheiro, mas eu vejo quantas pessoas eu vejo às vezes em terapia de pais, empresários que ganharam muito dinheiro, que chega e diz: "Eu tô deprimido, a vida não tem mais sentido. Eu tudo que eu fiz, toda a minha fortuna foi pensando no meu filho". E meu filho se enveredou pelas drogas, pela dependência, e agora está completamente... Então, não tem mais sentido eu trabalhar, não tem mais sentido eu ser empresário, que pra quê? Né? Falta só a gente dizer... Mas... E tem os outros filhos, os filhos dos outros são também filhos não é? É, é, da humanidade que a gente precisa também cuidar. Né? Uhum. E sempre entender que o sofrimento é um fator de crescimento pra gente. Que a gente... Uhum se esquece, né? Então, o sofrimento da humanidade está sendo muito grande ultimamente com essas guerras, com as migrações, e agora né? E sem falar da natureza. E eu digo que tudo isso que gera ansiedade, como, é, como lidar com a ansiedade? Essa é um pouco a grande pergunta que as pessoas fazem. Ah, eu estou com ansiedade, o que é que eu faço? É interessante que a gente sempre pensa numa coisa que vem de fora para acalmar a gente. Por exemplo, a química. É verdade que se você estiver muito ansioso, você tomar um comprimido de um tranquilizante, ele lhe dá paz. Mas dá paz por quatro horas, por seis horas, por oito horas, por doze horas, tem que tomar um outro. Daqui a pouco você sai da ansiedade, mas aí está na dependência. para tirar o remédio é outra questão. Então, a química é muito bom, muito boa, mas existe a física. O nosso corpo ele é inteligente, ele, ele produz, ele tem glândulas que produzem o que a gente precisa. E é verdade que, às vezes, a gente está vivendo uma situação de estresse e alguma dessas glândulas deixa de produzir o que estavam produzindo antes e você tomou o remédio como uma forma de repor, mas é repor provisoriamente. Né? Então, o lado positivo da ansiedade, que eu já falei há pouco, é que nos mobiliza, que nos faz dizer, eu não quero isso, eu quero aquilo. Eu não, não vou mais aceitar essa vida desse jeito. Né? É... A gente fica em contato, começa a descobrir, começa a se indignar com o estilo de vida que a gente leva, com o trabalho, com a sociedade, com o mundo. Só que isso é uma revolta positiva, na medida em que você vai aprender a dizer não ao inaceitável. né? Em vez de ficar dizendo só não para você mesmo. E, e quando eu digo sim para o outro, eu também estou dando não para mim. né? Se movimentar, andar, nem que seja em torno do carro, em torno da cama, ou subindo escada e descendo escada, a gente vê isso na televisão, as pessoas fazendo, a criatividade é muito grande. Né? É... E tudo isso ajuda a gente, né? a, a... esse movimento, pular corda, você pode pular corda em casa, alguns minutos, aquela... você queima aquela energia, né? andar, exercitar, ler, cantar, rezar, é, é, perdoar, ligar para os amigos, conversar, cuidar das pessoas, é, é, tudo isso é terapêutico para a gente. Então, não vamos fazer dessa ansiedade uma coisa muito negativa. Não é? Tem gente que está sofrendo. E não esqueça, tudo passa Da alegria. Se você hoje está muito feliz ou muito triste, tudo passa. É ter tempo, ter paciência, que a gente não tem mais paciência para nada. Era uma vida de agonia, é de atropelo correndo para cima e para baixo. Agora, quando a gente vê esse vazio externo, né, e não tem mais movimento, a gente imagina o que contrasta com esse vazio externo, é que as pessoas veem o vazio que está neles, em cada um. Esses sofrem mais de ansiedade. Adalberto, você escreveu um livro que é simplesmente extraordinário, né? quando a boca cala, o corpo fala. Né? E aí você traz exatamente essa questão de como o nosso corpo responde às é, nossas emoções, né? E, naturalmente, nesse momento, é um momento também que o corpo está falando, né? É O corpo está falando. Então, eu gostaria que você trouxesse falasse um pouco dessa, desse seu trabalho e falasse também é, do, do da terapia comunitária integrativa, que certamente muitas pessoas que estão aqui talvez não conheçam, né? e que nós vamos realizar aquela roda com 100 pessoas, né? É um trabalho que você veio então, dando uma contribuição à humanidade, que é exatamente essas rodas de conversa onde as pessoas vão ouvindo as histórias das outras, elas vão é, é, é, é, transmutando, vão às vezes percebendo que a história dela não é a, não é a mais grave, que tem pessoas vivendo em situações muito mais complicadas. Né? E esse teu livro ele também vem trazer essa relação né, de como, como o nosso corpo responde às né, nossas intencionalidades, aos nossos comportamentos. Né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco disso aí. Pois é, já saiu um outro depois desse, que é a fala do sintoma. Sim, a fala né? do que sintoma. eu estou querendo... É último... querendo... Querendo... querendo adquirir. É a gente ver, por exemplo, nós somos um ser biopsico, sócio-espiritual. Né? Nós não somos um, um, apenas essa carne, essa biologia, esse corpo físico. Nós temos uma mente, nós vivemos em sociedade, nós temos nossos valores, as nossas crenças, a nossa espiritualidade, que é uma coisa muito importante. Então, o, o... Quando a boca cala, os órgãos falam. Aquilo que eu não digo com a boca, que eu não exprimo, se imprime no corpo. Então, eu tenho me interessado muito pelo, pelo o significado do sintoma. Eu vou pegar aqui e dar um exemplo, por exemplo, a gastrite. Uhum. A gastrite, todas as ites, é raiva. Otite, é raiva das coisas que eu estou escutando. Né? Gastrite raiva de digerir o alimento afetivo que eu estou recebendo. Então, o nosso cérebro ele não faz distinção entre o que é real e o que é virtual. Se eu estiver comendo uma comida material muito gordurosa, ou que não seja sadia, a resposta do organismo, a resposta biológica, é a produção de ácido, a uma hiperacidez. Que por isso que vai queimando, vai chegar, pode chegar até a gastrite, né? a nossa azia, a queimação. Mas o alimento afetivo também, aquela pessoa que, que me ajuda, que me alimenta afetivamente, me escutando, me abraçando, me estimulando, ela também é, é como se fosse um alimento. Se o alimento afetivo não for saudável, a resposta biológica é idêntica como se fosse um alimento material, a uma produção de ácido. O ácido... Então, a gastrite nos fala que existe muito ácido provocado por um problema alimentar. Mas nós, médicos, muitas vezes, só olhamos e só pensamos no alimento material. O que, é que você comeu? Não coma mais isso? Não tome café com, com tapioca? Não come mais isso, porque senão aumenta o ácido. E muitas vezes a gente esquece que é o alimento afetivo que está acidificando e azedando a vida daquela criatura. Então, a, a a hiperacidez ou a gastrite, na sua linguagem simbólica, é raiva de digerir o alimento afetivo que eu estou recebendo do meu marido, do meu filho, da minha esposa ou de um amigo. É tanto muitas vezes, eu como médico, quando vejo uma pessoa que diz que está com a hiperacidez muito grande, a gente vai passar aquela medicação, o mempromazol, para aquela pessoa tomar para reduzir a produção do, do, do ácido. Mas a gente esquece essa outra. Eu sempre pergunto, depois que eu faço o lado, eu pergunto: a senhora é casada? A resposta muitas vezes já é, é, é, já é sintomática. É, é, quando eu pergunto: já, já é casada? Infelizmente, sim. Né? Significa que a relação não está boa. E aí eu tento conversar com essas pessoas para dizer: olha, essa hiperacidez pode estar também sendo produzida por algum alimento afetivo de um filho. Como é que anda a relação afetiva? E aí as pessoas começam a falar, ah, é uma filha minha, é meu marido que só me trata assim. Eu digo, olha, se isso aqui é quem está fazendo aumentar, é claro que o remédio é necessário, vai baixar. Mas a máquina de produzir continua produzindo. Então você também pode fazer alguma coisa nesse sentido ou mudar a relação, ou perdoar, ou se separar, ou tome uma decisão com relação a isso. O que precisa ser trabalhado é isso. Então, nesses dois livros, quando a boca, carlos, órgãos falam e a fala do sintoma, eu tento trazer essa decodificação da linguagem simbólica que cada sintoma traz. Então, de trás de um sintoma tem uma mensagem que está oculta. É lá onde os psicólogos, os psicoterapeutas são formados para ver o que está escondido. É que diz aquele ditado, quem olha para o dedo que aponta a estrela, jamais verá a beleza da estrela. Então, os nossos sintomas são dedos apontando para uma estrela que está oculta e que a gente não vê. E como terapeuta, eu não posso ficar olhando para o dedo da criatura, olhando, eu sou capaz de dar toda a definição do dedo e a criatura continua. Você tem que olhar é para o que o dedo aponta. Então, de trás dos nossos sintomas físicos, tem uma lua escondida, tem uma estrela que precisa ser desvendada para que eu me torne protagonista da minha vida. A medicina, deixa a medicina fazer o trabalho dela, que ela faz com muita competência usando os remédios. Mas essa leitura, esse cuidado, só eu posso fazer, de entender aquele sintoma, o que é que ele significa. É... Muitas vezes tem pessoas que chegam e dizem, ah, eu estou com labirintite. Se você olhar labirintite com a etiqueta, tem o remédio e, olha, geralmente não tem muita cura não, mas vai tomando remédio. Se você diz, percebe que a labirintite significa que eu estou perdendo o equilíbrio, quando eu vou fazer o trabalho psicoterapêutico, a minha pergunta é o que é que anda ali desequilibrando atualmente? É a labirintite, doutor. Não, não estou falando dessa do lado visível não, nos relacionamentos que você vive, na família, o que é que anda desequilibrando? O que é que anda tirando você do seu normal? E quando as pessoas começam a descobrir o que é, daqui a pouco não precisa mais do remédio. Acho que foi o Jung, o psicanalista, que ele dizia, aquilo que eu resisto persiste, aquilo a que eu compreendo desaparece. Então, os nossos sintomas, eles são como a luzinha do carro que você está dirigindo. Quando ela acende, é para te comunicar alguma coisa. E que se você fizer a boa leitura, a luzinha se apaga. Acendeu, você diz, epa, será que é combustível? Aí você passa no posto, enche, e ela continua acendendo e apagando, ou acesa. Então, não era o combustível. Será que é a bateria? Será que está esquentando? E quando você, em função do sintoma que você identifica o que é, ele, ele se cala. Quando ele persiste, é porque a leitura que eu estou fazendo não é a boa. Eu preciso me conectar e o meu corpo, quando ele fala, ele fala numa linguagem simbólica que hoje existe em várias culturas, em vários livros escritos é, na Europa no Canadá, que fala sobre essa decodificação da linguagem corporal, ela é universal, né de tanto fazer a terapia comunitária, o eh, um ano passado eu fiz a, a terapia comunitária em oito países na Europa, e eu me dei conta que o sofrimento humano é o mesmo, o que nos une são as nossas emoções, então aqui no Brasil, quando a gente faz, seja na favela, seja onde for, é um pai de família que diz, eu perdi a esperança de tirar meu filho da droga. Né? É o mesmo que qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, tem outra. Eu tenho medo da, da, da, da recaída, eu tenho medo de voltar a beber. É a mesma coisa, é insônia. Então, a, a, a nível emocional, as dores da humanidade é a mesma. Todos nós temos medo, todos nós descobrimos a nossa humanidade. Eu acho que esse confinamento do coronavírus, ele está sendo nessa perspectiva de, de levar a gente para nos conectar com a gente mesmo, de voltar para casa, nesse sentido de dar uma olhada no nosso corpo. Né? E nós estamos fazendo algumas rodas de terapia comunitária online, já que a gente não pode se encontrar com as pessoas, o ideal é quando nós estamos juntos. E aí vem, a, a, você pode entrar no site da Bratecon ou procurar mesmo no meu nome, Adalberto Barreto, oficial, e lá tem, nós temos a é, Associação Brasileira de Psiquiatria Social, onde eu sou o presidente a, atual, é, a Associação Brasileira de Terapia Comunitária. Nós estamos promovendo essas roda, rodas online uma vez por semana. Todo dia tem rodas. Você pode entrar no, e, e, e encontrar lá os horários. Com, com, com, com Nós estamos fazendo pelo Zoom, que cabe até 100 pessoas, né? por enquanto é o que nós estamos conseguindo aí veio a tua ideia da gente fazer um dia com essas pessoas que participaram hoje aquelas que uhum, querem falar isso. só que tem só tem 100 vagas depois de 100, não entra mais né é, as, pessoas, precisa... as pessoas têm que mandar o nome lá manda lá no direct é, manda manda lá no direct o pessoal do Facebook deixa lá na é, deixa lá de, bota, bota assim eu quero e deixa o seu contato né para que a gente possa é, inserir você. E aí a nossa equipe vai entrar em contato com você, a gente já tá fazendo uma lista de pessoas, tá? Então você que está assistindo aí quer participar, são 100 pessoas, tá? Então você bota aí eu quero e manda lá o meu direct, do direct, é, para que, porque aqui aqui não tem como a gente é, não tem como a gente pegar essa informação e esse lá, só fica 24 horas no ar Manda lá a informação no direct eu quero e aí a gente vai fazendo essa lista. O pessoal que tá no Facebook Coloca lá, eu quero também, deixa seu contato, deixa seu WhatsApp, porque isso vai facilitar, tá, gente? Lá no direct, então você, você, é no direct. Se, você se ocupa dessa parte? Eu me ocupo. É, não, a nossa, a nossa equipe vai cuidar disso, Adalberto. A gente já está fazendo, deverão as pessoas entrar em contato com a gente, assim, que estão em situações mais risco, mais graves, assim, meio depressivas, né? Então, a gente está fazendo essa seleção. E aí, vocês que estão dizendo, eu quero aqui, gente, vão lá para o direct, ou seja, no privado, no privado, vocês mandam lá no privado, porque aqui a gente não tem como... É, é, essa live vai sair do ar, né? A gente não tem como tirar essa informação daqui. Depois, a gente precisa entender que cada estado, nós temos o setor da, da terapia comunitária, são então, polos formadores. Então, todos eles estão fazendo essas rodas. Então, vocês vão ver lá qual é o melhor dia para vocês. O meu dia é dia de segunda-feira, que eu faço entre meio-dia pelo, pelo Zoom. aí vocês podem ver aí na, na, no, no, no, na, na mídia social. Mas tem outros. Então, tem várias opções. Tem à noite, tem de claro, manhã, tem de tarde. Claro. Então, vocês podem participar. Porque é muito interessante o que a gente tem visto de sofrimento das pessoas, né? De estarem de, de agora separados mas começa a criar uma rede de solidariedade, a gente sente que mesmo só a gente isolado, a gente não está só, a gente está ligado uns com os outros, né? Claro. Adalberto, eu gostaria que você falasse um pouco para as pessoas que eventualmente não conheço ainda, como é que funciona a terapia comunitária integrativa? Por que, é que ela é uma ferramenta tão poderosa, principalmente momentos como esse. Na verdade, é, para quem está precisando é, desse, é, desse conhecimento, desse autoconhecimento, desse autoconhecimento, que, que, autoconhecimento que leva que a é, olhar para a raiz é, das, é, das, das questões. questões né? é. A metodologia é muito simples. Nós, é, é, nós temos um grupo de pessoas que pode ir até 400, se a sala couber, né? é, grandes grupos. Nós temos um momento de acolhimento, onde a gente é, explicita mais ou menos, nós temos algumas regras, por exemplo, não pode dar conselho, fazer análise, nem interpretação, nem julgamento. A pessoa fala de si na primeira pessoa, não, não, não, é, não nós não vamos debater um tema. A violência no Brasil é, outro dia eu fui assaltado e desde esse dia que eu não consigo sair da minha casa. A gente parte de uma situação, um problema, geralmente aparece 6, 7, 10, a gente vota, escolhe um. Então, essa pessoa, ela fala do, do, do seu sofrimento, por exemplo, se o tema for, muitas vezes, é eu perdi a esperança de tirar meu filho da droga. É um pai de família. Ele fala, as pessoas fazem pergunta e depois essa pessoa fica em silêncio e a gente pergunta ao grupo, quem de nós um dia já perdeu a esperança e o que é que eu fiz para recuperá-la? A gente não se fixa no problema, mas sim na emoção. É? aí um é a esperança de tirar o filho da droga outro perdeu a esperança de se casar outro perdeu a esperança de ter um filho outro perdeu a esperança de conseguir um emprego aí não interessa, interessam as estratégias aí vão aparecendo várias estratégias que o, que o, e a pessoa vai escutando e ela escolhe, às vezes o tema é insônia eu tenho insônia não consigo dormir porque assisti a morte do meu marido depois que ela fala a gente pergunta quem um dia já teve insônia e o que é que eu fiz para resolver? Aí uns vai dizendo, eu usei o chá do capim santo. E ela dá a receita. Outro diz, eu tomei chá, chega fiquei azedo. Para mim não foi chá, para mim foi caminhar. A outra é entregar Jesus no culto. A outra é, é suar, pular corda, rir, ler. Aí aparece várias, para um problema que vem da própria comunidade, as propostas e a pessoa que tem aquele problema sai com várias opções possíveis. Então, um dos nossos pressupostos é que qualquer pessoa, independente do seu nível socioeconômico, cultural, tem um saber que pode ser útil aos outros. E de onde vem esse saber? Da superação do problema. Por exemplo, eu posso amar, porque fui muito amado pela minha mãe, pelo meu pai, mas eu posso amar porque eu fui rejeitado. Ou seja, a carência gera também competência. Tem muita, tem até. Aqui no Nordeste nós temos muitas musiquinhas, né? Tem uma musiquinha, quando eu era um menino, eu ouvia, dizia: O papai comprou pra mamãe usar um chicote de amargar com o tal chicote. Dei tanto pinote, que aprendi a dançar o shot. Enquanto uns aprenderam a dançar o shot, que frequentaram a academia a mais cara, com as pessoas que fizeram formação no exterior, outros fizeram com a, com a experiência da vida. né Aquela menina, que é, a Daiane, dos saltos e é, da dança, né eu conheci a família dela, de, do Rio Grande do Sul. ela uma, A mãe dela trabalhava como é, na prefeitura, servindo o lanche, aquela que cuida da, da uma família bem pobre. E essa menina vivia dando pinote, pulando, onde, onde via vir uma ruma de areia, ela pinotava três, quatro, e um dia alguém viu aqueles, aquela menina, os pinotes mais medonhos do mundo, dando três rodadas, enquanto a gente só dá uma ou duas, e foram atrás dela, onde é que você mora, e foi aí que começou. Ela chegou, hoje tem até um, um, uma manobra, um, um gesto lá, um pulo, que tem o nome dela. Então, a realidade é uma universidade. A gente aprende no cotidiano, das, fazendo as coisas ou na base da shibata, ou na base de... Mas a gente aprende. E isso que é importante, é que a gente precisa entender que na terapia comunitária, todos têm direito, é uma circularidade. Eu não faço a terapia para o povo, eu faço a minha com a comunidade. Lá todos nós somos beneficiários. Então, essa é uma coisa interessante na terapia, é que cada um vai falar, das... não é do que leu, no que sabe, porque fez um, estudou não sei aonde. Outro dia eu vivia a mesma coisa. O que é que você fez? Eu fiz assim. É tanto que a gente pede para as pessoas falar no eu e não no nós, o gente Então, e, e vai criando os vínculos. É muito interessante. Quando esse pai fala que ele perdeu a esperança de tirar o filho da droga e os outros vão falando, e a gente sempre pergunta, o que é que você fez que ajudou? Cada um vai dar a sua estratégia. Aí uns vão dizer, o que me fez superar foi a minha fé, a minha espiritualidade. Aí eu me aproximei mais de Deus, eu me aproximei mais de mim, dos meus valores, e aí eu encontrei força, aí fui fazer um trabalho social. O outro diz, eu, eu, eu, eu descobri... É, é... E cada um vai trazendo a sua. Se a gente fica numa linha mais cotidiana, por exemplo, da insônia, aí um diz, o que me ajudou a dormir foi o chá do Capim Santo outro foi uma reza, foi uma caminhada. Então, aparece, a pessoa vem com um problema, aparentemente sem solução, e sai com 15 opções. E ela é quem vai escolher aquilo que ela quer. Então, nós não fazemos análise, não fazemos interpretações, nem julgamos, dizendo que está certo ou está errado. Cada um fala da sua experiência e aquele grupo vai criando vínculos. Quando termina a roda, se o tema for insônia, então, todos os coleguinhas se juntam para conversar entre eles. Tem um senhor lá na terapia, lá no Projeto quatro varas que ele diz, é as tampinhas e as panelinhas se juntando. Ah, eu também vivi isso, mas eu não falei porque eu não, não gosto de falar em público. Então, é uma terapia que permite às pessoas criarem vínculos entre elas, de afeto, que é o que está mais faltando, de reconhecimento, de valorização. E a gente sai mais humanizado. Até nós, terapeutas, nós, profissionais, que a gente começa a fazer, como nos faz bem perceber que a gente está lá para partilhar o que se vive e não impor ao outro o que se sabe. Eu acho que essa é a arte do cuidar. É falar, e a gente está lá, não é para dizer o que as pessoas têm que fazer, nem prescrever remédios, nem dar conselho. Eu acho que o bom cuidador, ser terapeuta, nós somos despertadores de lembrança. As pessoas que vêm nos ver, elas querem que a gente lembre o que elas sabem, mas esqueceram e precisa ser lembrado. Então, de nós... que lindo isso, Abelha. muito bacana. É, é lembrar quem o outro é. Eu, na, na África tem uma tribo que quando uma mulher está grávida, durante nove meses a, a tribo se reúne e vão construindo, fazendo uma música para aquela criança. No dia que ela nasce, a música já está pronta, a canção já está pronta. Então, a comunidade se reúne, em vez de cantar o parabéns para você, cantam aquela música que foi feita para aquela criança. Lembrando, o seu avô foi um guerreiro, o seu pai foi um destemido por isso, os valores que eles tinham e que você vai nessa continuidade, aquela coisa toda. E cada vez, cada dia, cada ano, no dia do aniversário, toda a tribo se junta para cantar a canção daquela pessoa. E no dia que ela comete um erro, que ela faz uma besteira, a comunidade se junta não é para julgá-la, para condená-la, é para cantar a música dela. Então, nós terapeutas, nós cuidadores, nós somos despertadores de lembrança, lembrar o que está esquecido. É tanto que as pessoas ficam chateadas quando vai ver, vem ver um terapeuta e o terapeuta diz o contrário. Ela ela quer ouvir, ela já sabe o que você vai dizer. Eu já vi muito que diz assim: "Ai, ah, eu tava o meu terapeuta era um padre, eu fui lá falar com o padre, você sabe o que o padre me aconselhou? Que eu me separasse, mas eu não posso me separar porque eu sou católico. Ela queria que ele, dissesse, que ele dissesse, não, você tem que ficar, etc e tal. Né? Então, às vezes vem ver a gente, se a gente disser uma outra coisa, daquilo que eles conhecem, eles não ficam felizes. Porque muitos estão dentro dessa... Então, eu acho que na terapia comunitária, a gente não diagnostica, a gente não dá etiqueta, a gente trabalha com essa dor da alma e procura buscar. A comunidade que tem problemas, ela tem suas próprias soluções. Não precisa vir de fora. Então, à medida que um vai dizendo o que fez, o que fez, é lindo, porque aquela pessoa vai vendo, e aquela pessoa que superou um problema, ela construiu um saber, só que ela esqueceu, ela não sabe. E na terapia comunitária, o que acontece é uma socialização desse saber aprendido no silêncio, no esquecimento, e lá a gente é lembrado muitas vezes aplaudido, porque foi lindo o que a senhora falou, que coisa maravilhosa, que a pessoa vai ficando, vai ficando, e vai se nutrindo né, a sua autoestima, o seu sentimento de pertença, e a valorização do que a pessoa tem pelo que viveu, e não pelo que ela é. Maravilha, Adalberto. Uma, uma, uma linda mensagem. Então, gente, terapia, quem não conhecia terapia comunitária, é, vocês mandam lá no direct, dizendo, eu quero, a gente vai estar formando esse grupo de 100 pessoas é, e, e nós vamos fazer esse trabalho junto com o do doutor Adalberto, vou estar participando também, é um imenso prazer. A ideia é que a gente possa estar criando redes de cooperação. E aí, dentro do que você faz, o que é que você pode contribuir nesse momento? É? Então, acho que é, é exatamente isso. Eu estou fazendo live, eu sei, é, é, sou bom em passar o conhecimento, convidar pessoas, ser uma boa rede de pessoas. Então, eu tenho convidado muitas pessoas né, para conversar, para trazer conteúdo. Todo dia a gente tem uma live nova. Então, isso é o que eu sei fazer. Então, e você que está aí? O que, é que você sabe fazer? Que contribuição você pode dar? Então, esse momento está nos convidando para esse entrelaçamento, né, para que a gente exercite essa capacidade de cooperar. Né? E é exatamente esse paradigma onde nós, nós vamos perceber a relação de interdependência. né? Que nós não estamos só e nem vamos ser felizes, e felizes sozinhos ser feliz e sozinhos. É, é o que o Dr Alberto está tá trazendo não, com a terapia comunitária eu, eu, eu, eu, eu, eu é esse aprendizado coletivo onde não tem né, eu, eu as, não tem mesmo, as pessoas não verdade, são donas da, são da verdade elas estão aprendendo umas com, com as outras, outras né? Né? então aqui então é exatamente, aqui, o aqui, exatamente, exatamente o que a gente está a, tá a gente tá fazendo trocando tá experiência trazendo novas vivências conhecimentos novos. sabedorias e aí a gente vai expandindo né então a ideia é que você nesse momento é busque expandir aquilo que você faz porque a gente está exatamente no momento é, exatamente bom, um momento bom né, de você compartilhar é de você os seus compartilhar, talentos, os seus bens né? Dons, e vai ser uma forma é, de, você uma de você também é, se empoderar, porque se empoderar, quando, a quando a gente está fazendo aquilo que a gente fazendo, gosta e fazendo, bem, e fazendo bem, e certamente é, é um dos melhores, bem, é, também, é um dos melhores elevadores é da, elevador, da nossa elevador, humanidade, da nossa astral, da nossa astral, energia, né? Você vai estar contribuindo nesse momento para fazer a diferença no mundo, né? Então, a gente está exatamente, Não, gente exatamente aqui para isso, né? Isso, então, é, lembrando para vocês que estão, que estão entrando aqui na live pela, pela primeira vez, todos os dias a gente está fazendo a live. No final de semana nós estaremos, ao meio-dia, sábado e domingo, ao meio-dia nós estaremos fazendo, é, fazendo live essa, essa semana, tá? E acompanhe lá no nosso Instagram, que todo dia a gente tem, é, tem os comandos quânticos, são reflexões também para elevar é, o astral, tem também é, dicas para elevar a imunidade, todas baseadas em trabalhos científicos, é, para que a gente possa estar trazendo informação é, de qualidade, né? E aí, Adalberto, a gente está chegando ao final desse nosso, desse nosso encontro aqui. E você que quer participar da terapia comunitária, lembre de deixar o seu Eu Quero lá na, no nosso direct e no Facebook, que está passando no Facebook também. Deixa se Eu Quero, deixe o seu contato telefônico, que nossa equipe vai estar montando essa equipe essa, essa e nós comunicamos para vocês. Adalberto, eu vou deixar então aí para você fazer uma com é as suas considerações é uma, as suas finais, considerações né? finais é, é, e que você é, deixe é, uma mensagem aí para todos é. nós, com todo esse aprendizado, você que viaja pelo mundo, compartilhando conhecimentos, entrelaçando é, conhecimento, saberes, é, conhecimento, né? saberes é, né? é, trazendo essa riqueza é, vi, da, vi, diversidade. Vi, da, diversidade, da, da diversidade. A gente vive num mundo vi, também onde... É, é, onde a diversidade, que é a linguagem da natureza, muitas vezes nós vemos a violência por trás é, em cima dessas questões da diversidade. Então a gente está precisando também ter esse olhar mais amoroso, mais de aceitação das pessoas que são diferentes da gente, sejam de a gente, de que nível sejam. Né? A gente precisa trocar, a gente precisa trocar boas ideias, ou seja, convencer ou seja, os outros pela nossa capacidade, pela nossa pela, capacidade, nossa, capacidade, pela, nossa, também, sabedoria. pela nossa sabedoria. Não vale a pena vale a, a, questão a questão da exclusão, da, da, da, da, da violência, é, é uma, é uma chaga é, é que vai se charla, proliferando que vai que vai pelas futuras, futuras gerações. gerações. Eu vou deixar com você, Adalberto, e deixar, eu deixar, eu a deixar, deixar a sua mensagem final para todos nós. Pois é, eu acho que esse coronavírus vai nos ajudar a redescobrir a nossa humanidade, que estava sendo perdida né? pela, pela economia, tudo era economia, economia, economia, É o Deus agora é a economia, não é? e a gente está perdendo muito dos valores que a gente tinha. Eu acho que nós vamos, depois desse coronavírus, vamos voltar com mais humanidade, com mais vontade de abraçar, com mais vontade de escutar, de ir mais devagar nas coisas, de prestar atenção na caminhada da vida, não só em atravessar uma, uma rua, mas na caminhada da nossa vida, eu acho que e entender que é um mal necessário. Essa quarentena, né, que a gente passou, é sempre bom, os grandes as grandes mudanças vêm depois das quarentenas. O próprio Cristo passou a quaresma, é 40 dias no deserto. No deserto significava exatamente ele com ele. Ele com o universo, não era nem com a natureza, né? Era a natureza morta, Sim. Então, depois vem a, o oásis e a vida. Né? Então, estar em, a mulher de primeiro ficava 40 dias de resguardo. Ela não podia fazer nada quando tinha um filho. né Então, a gente perdeu esses rituais. A função dos rituais é, é, é tem sido muito interessante. Por exemplo, quando antigamente você perdia um ser querido, primeiro você botava, ou, você vestia de preto ou botava aquela... É, uma faixa preta no bolso. Eu não sei se muitos de vocês conhecem, mas eu era do sertão eu conheci esse tempo. Então, aquela, aquele ritual de andar, quando passava, quem foi que morreu? Ah, minha mãe começava a falar, chorava, chorava. Andava mais dez passos, quem foi que morreu? E o de tanto ele falar, aqueles rituais, depois de 30 dias, já tinha passado. E é. nós substituímos os rituais, aí não, não se ouvia música na casa, o rádio, naquele tempo era rádio, o rádio fechava, não se tocava música, durante alguns dias, 30 dias, era silêncio e a tristeza, que permitia às pessoas de fazer o luto. E às vezes eu digo, parece que os rituais culturais foram substituídos agora por rituais químicos. É três comprimidos, um de manhã, à tarde e de noite, é um remédio para dormir para acordar. A gente substituiu aquilo que naturalmente ajudava, porque à medida que você vai falando da sua perda, você vai superando. Se você fica calado, se você não diz, né? aí qualquer coisa, já penso em depressão. A tristeza é um direito que a gente tem de ter. Não sei ainda, nem toda tristeza é depressão. Que a gente aproveite e vai passar. Não tenha medo. Vai passar. Né? Descubra, saia, seja criativo. O que é interessante é as, os presos tem alguns filmes em que mostram presos onde ele preso lá num, numa cadeia de um metro, numa jaula ele dizia eu me sinto um homem livre porque ele não estava falando dessa liberdade do corpo de ir e voltar mas da liberdade de espírito porque quando a gente está muito preso no nosso corpo nosso imaginário dilata a gente sonha a gente pensa daqui a pouco e uma coisa que ajuda muito para sair da ansiedade é cantar e rir. O humor, o humor, ele estimula o neocórtex, o nosso terceiro cérebro. E quando ele tá estimulado, ele desestimula os outros dois que são do medo, das emoções, das raivas. Então vamos hum. cantar mais, vamos rir mais, dançar né? também, não é, né? por acaso, é. não é por acaso que o nordestino, ele é criativo e tem muitos humoristas. Porque nós sofremos mais do que os outros cantos. Porque aqui a vida é mais dura. Desde pequenininho, você passa a, a, a ter uma capacidade de resistência muito grande. Eu me lembro uhum. de um professor que ele dizia, não olhem só para o elemento agressor. Uma bala de revólver num coelho atravessa e mata. Mas numa tartaruga resvala. Uhum. Então, esse vírus é como se fosse uma bala. Que vai matar os mais frágeis. Mas quem tem a casca grossa de tartaruga, a resistência, os seus valores, passa por você, você nem sente. Maravilha, então vamos, da, maravilha Adalberto. Eu vou, maravilha, ter, Adalberto. vou ter que lhe interromper, porque falta 30 de segundos, senão é a gente é perde a é live. É Olha, acompanhe é o Instagram, é Adalberto do Barreto, do Barreto do Oficial. Vão lá e sigam o doutor Adalberto, que o trabalho dele é magnífico. Um grande abraço, Adalberto. Obrigado, Magno. Fala-se, até a próxima. Até a próxima.